Fala galera, nesse vídeo nós vamos ver juntos animações de Elden Ring Então sente-se confortavelmente, pega o seu copão de água de 500ml e bora! <risos> Ei, hey, agora vai! Oh. Meu Deus! O gigante passou dele naquele lugar, gente do céu. Pior que é exatamente assim, cara. Ai, gente do céu, o torrentzinho com a linguinha de fora. Ah, não, não dou conta, não. <risos> Nossa. É bagaço, gente, é bagaço. Você morreu. Cara, é muito assim. para ter para obter um item secreto ele vai pular Mano do céu. desse jeito cara ele pulou se tá pelo no chão mas gente do céu olha as lápis ali do lado tinha como, tinha como descer sem sem cair sem morrer meu Deus cara pelo amor pior que é muito assim gente pelo amor de Deus Mas o primeiro boys. Oh. <risos> Sério, <meu Deus>. <risos> <risos> Ai gente, é eu, tô de, no desespero gente, eu fico Batendo nos itens, caçando o item que eu tô querendo, cara. <risos> Nossa. Perdeu as almas. A ambulância veio pra ajudar. Opa, vai chamar... Roger. Ele andou o mapa todo, cara. É muita gente, né? Aí andou o mapa todo. Fica bombadão, Dá aquela upada top e agora vai. Não foi. <risos> oh. O que é isso? Algema de magite? Uai, gente, que item interessante. Eu não cheguei a pegar esse item. Você pegou? Ai, ah, esse item eu não conhecia, que legal. Agora vai. Oh! Água viva ali, gente. Foi água viva batendo com o porrete também. <risos> o Magite mesmo preso deu um petaleco nele, ele caiu no abismo, cara. Que sacanagem. Você morreu, claro, né? Opa, é cego, cara. Cabeça de abóbora. <risos> ele marca todo mundo Menos o inimigo que ele quer, gente Tadinho Você morreu pegou o item. Ele pegou o item, gente. A, a cabeça da abóbora, que é uma cabeçonda super pesada, né? A gente fica dando aquela rolada gorda, ridículo. <risos> Tirou a roupinha pra tentar ficar mais leve. Não ficou. <risos> cara, muito eu, muito eu. Eu só ando nas piores roupas do Elden Ring porque é leve, cara. Eu não consigo botar um set que preste por causa do peso. danje <risos> De novo Agora vai. Agora vai. <risos> Ele morreu. pegou a estrela da, a, a da manhã. Oh. Pegou a arma, finalmente. Ai, gente, sei que é lá em Kaelid, né? Lá em Kaelid tem, no início do jogo, a gente já pode acessar um dragãozão que tem caído lá. E a gente pode fazer um glitchzinho pra matar ele, né? A gente mata, só que antes dele literalmente morrer, a gente volta pra fogueira rapidão. E aí ele tá lá de novo, só que você ganha as almas. Aí você fica nessa, ganhando as almas direto. Eu não consegui fazer isso, eu consegui matar ele de primeira. Morreu! Castelo tem pesvel. A fun storm in the castle. Tem que ter o like? Poderia take um miracle. Vai, nossa cara. <risos> Esse item tá. Lá, até hoje, que eu não consegui pegar, gente, eu ficava só caindo e... Ah, não, não dou conta, não, pelo amor de Deus. <risos> Caiu. Surprise, <mother> <risos> <risos> gente do céu, quem nunca, quem nunca, gente... Nossa, gente, que surra. Que surra. Cara, foi bagaço quando eu entrei nessa sala. Galera, todos esses vídeos que eu tô vendo aqui até agora, tem, tem vídeo aqui no canal de Alden Ring, tá? Da minha primeira, minha primeira jornada. Se você nunca viu, eu vou deixar o link aqui da playlist na descrição do vídeo, tá bom? <risos> Nossa... Escondidio, <risos> não viu. Nossa Você morreu. Ai, galera, se vocês estiverem gostando desse vídeo, deixa o like para mim saber. Se você não for inscrito, se inscreve, tá bom? Que aí, eu, de vez em quando, eu trago aí outros vídeos é, desse, dessa forma, tá bom? Aqui pro canal, nesse formato. E agora, quem é? O Godric, gente, o Godric! Eita lasqueira! Tô aguentando, a minha boca tá doendo de tanto <risos> Gente, que massa, gente, essa animação, cara. eu Tô curtindo demais. <risos> nossa, of Caraca Oh, ele pegou Ele foi lá na, na, na mesa redonda Gente, foi lá na mesa redonda Comprou as coisas né? Vocês estão vendo que a, as duas gêmeas Elas estão com um pau de selfie assim, pra tirando, tirando foto, cara Meu amor de Deus Olha, comprou Agora vai Ele comprou um monte de pedra para upar, pa o pôr não deu certo. Agora ele comprou foi é, um monte de faquinha de veneno, flecha de veneno, uh, de eita lasqueira, veneno, acabou. <risos> gente? É assim mesmo? Caraca, o Mateu Godre, que no nosso sofrimento, gente, batendo nele quer dizer que veneno. Ele é tão suscetível assim a veneno? Gente do céu, não vou sofrer nunca mais. E aí, vocês fizeram veneno ou não? Ufa! Liúnia dos lagos. Ai, gente, eu não consigo superar essa linguinha do Torre de cara. Acho da menina convidando para mans convidando para mansão vulcânica? Nossa! Pegou um item? Nossa! gente do céu, ele entrou, foi lá na academia de Railucaria e agora foi pegar a chave para entrar. <risos> Ai, gente do céu, muita sacanagem. Para você entrar no lugar, você tem que procurar uma chave. Quando você chega lá, tem um dragão te esperando. Não, cara. Academia de Haya Lucária. Exatamente assim, gente. Esses caras, esses bichos aí, olha, eles ficam dando na cara da gente com o livro, não? É muito humilhante. <risos> <risos> <risos> o <boss. risos> Não, gente, esse bicho é muito miserável, cara. E leva a gente pra mansão vulcânica. <risos> Ai, partezinha. Oh, deu certo. É desse jeito, não é? Aconteceu exatamente assim comigo, gente Pelo amor de Deus Depois de zilhões de mortes O cara simplesmente cai do elevador Pelo amor de Deus A Renala A <risos> Renala <risos> <risos> Eu já tô até com o Pigarro na garganta de tanto rir. Gente do céu. Esse é o espírito dele, né? Ajudando ele. Nossa. Caraca. Caiu. Caiu. Eita, segunda fase. Agora vai. Agora vai. Opa. Eita, lasqueira. Gente, tinha como invocar esse caboclo com essa. com, essa, com esse serrote top? Sim? Eu nem cheguei a ver, gente. Nem invoquei. Matei essa mulher na labuta mesmo. Caraca. seu make up. Ai, Deus do céu, gente, que top, cara! Eu me diverti demais e vocês, gente. Não, eu chego eu tô <coughs> chego eu tô com pigal na cara de tanto que eu ri, gente. Foi muito legal, muito divertida essa animação. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se aí, tá bom? E <coughs> até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau.